Hey! hey Detetivizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, a gente, vai ensinar como colocar em Mojo Como mudar o nome que é mostrado no Roblox Primeiramente, eu tô aqui na página inicial do Roblox Vou aqui em configuração Você vai igualmente no celular Vou clicar em configurações E vou aqui, ó Nome de exibição eu posso mudar, o nome de usuário eu não posso mudar, tenho que pagar mil de Robux, mas eu vou juntar e vou mudar, né? Nome de exibição eu posso mudar, deixa eu ver para qual nome eu posso mudar, Juninho, Juninho Cadeirante. Seu nome de exibição só pode ser alterado uma vez a cada sete dias, então tome cuidado em escolher. Você também pode verificar sua idade. Eles vão verificar com com o RG. Nessa conta aqui eu já tenho os emojis equipados. Eu vou para outra conta equipar esses emojis. Gente, vocês vão aqui em avatar normal e vamos procurar por emoji. Acessar é animações, emojis. E é isso. Vamos equipar. Emote, eu posso apontando. Eu tenho todos esses e eu já equipei, gente. Só falta mais um pra mim. Que isso, macaco que lindo! Tá lisinho o mapa. Tá vendo? Você vai clicar aqui. Ó, emotions. O meio que eu já tô. Quando você acessa a página, meio que eu já tô equipado. Tá vendo que aqui tem tem um ponto. Pô, sai daí, ó. é só você clicar no ponto do seu teclado. E escolhei o emoji Olha que legal, bem mais fácil Tem emoji repetido aqui né Que tá faltando um Ai ah, gente, muito fofo, sou muito fofo Mas a base, eu não tinha isso aqui tá Agora eu tô tendo porque Eu ativei né, você tem que ativar Eu posso olhar o inventário É só você acessar aquela parte de animação